Entro e eu faço. Um Hip-hop. Aquela cultura mais chádica de todas. Porque, por mais mal que isto faça a um gajo fisicamente, espiritualmente, por mais vezes que um gajo a me assistir, não vai fazer, mano. Porque isto faz parte de nós. É estranho, eu sei, mas os doentes sentem. That's some true shit. Incrustado em mim há um tesouro que nem eu encontro Deitado Passa-me o tetor de metais no corpo Um acordo Eu acordo e o rap deixa de estar morto Para ser o zombi mais vivo Vou ter deixar de ser tonto really? Coração que sente um sopro do meu ombro sai um monstro <risos> Queres que eu te anime? põe lágrimas no rosto -me assim. Não me confundas com um peito Que foi solto nessas redes sociais Os sociais nem picam ponto Porco sou Por isso não estou no topo O trabalho não me falta Não sou palco nasceu torto Oh, oh, oh, oh. É muito simples o palco do meu sonho Para mim basta um holofote é na sombra, sombra que eu um <risos> Nenhum vampiro no meu trono A pausar concorrentes correntes de alho O bacalhau tá de molho Escorre azeite da cultura Isto é temperada Olho e sal é o que não falta Depois de eu os meter no forno oh, yeah. Há palavras no meu sono. Queres ter a dimensão de um bono? Mas estás sempre a morrer e renascer como o corvo. É, é, é. Ouvindo-se é mentira, eu sei que não estou louco. Não há Lennon sem o Não há Lennon sem o não. não há Lennon sem o Koono. Mas se abris o meu baú, só tens o mapa do meu choro. God damn it. Acho que encrustado em mim tenho um trauma amaldiçoado Fantasmas, sou consumido pelos críticos do passado Ofício apurado, as almas que eu digam um alto Não o quanto me odeiam mas a falta que eu faço o Embaraço, és real para me fiz dar um abraço Mas isso não significa que por mim desces um braço não, não. Lamento mas é o traço que a vida me fez por baixo Ainda deixa um bilhete a dizer que a procissão vai no adro Emoção é onde eu pairo, desilusão é onde eu caio Intenção é onde eu vingo, isto é o pico do meu raio já que eu vivo nas nuvens, sem vertigens não desmaio A ver almas que eram limpas e a dar o badagaio I miss you. O que me faz ver o fato de que este meu ar de farto tem sentido Se o meu fardo me fizer o fado triste Não me sinto acabado, nah, só me nah. sinto amargurado É quando tu já não tens nada e só o amor persiste Boys know what I'm talking about Quero sentir-me na miséria para poder escrever um sound yes. Como é? é que dou forças se a minha está down E se eu nasci e morrerei um poeta do underground ah, Diz-me que ah, há palavras no meu sono Queres quer, quer, quer, quer ter a dimensão de um bono Mas estás sempre a morrer e a renascer como ao corvo. Inha, inha. o corvo fim de é mentira, eu sei que não estou louco ah. Não há Lennon sem Yoko colono não aléem sem o corono. Não, não, não, não aléem sem o corono. Mas se abris o meu baú só tens o mapa do meu show. Yeah. Piratas e coisas. Eu me perco e eu perco eu tropeço e só peço um momento. Yeah. Não te que, para meu entendimento, o teu sentimento é ódio, pois pode tu queres. doses do tens o que quiseres. Mas só que o ato eu sou rapper para mim não para quem quer. Não para que quer. Yeah. Diz que te fere. Quem fer a palavra que corta a raminha ainda que ela seja imortal. Seja imortal. Uh -huh. Uh -huh. Tu? Tu? És apenas mais uma. Pessoa, pensa que é o tal. Pensa que, é o tal. Yeah. que nos muda mas muda esse ponto de vista banal. Estou banal. Vai. Sou o bicho debaixo da cama, lenda que eu o azar. Só me ponho a andar quando recriaram o que vocês mataram. Que vocês mataram. Tá. Tanto me odiaram que só acordaram que pus a dormir e começaram o processo. De me matar mas não acabaram Não acabaram Eu sou o bug da Matrix Vírus que corrompa a vossa mente Sou yeah. Leon sem comprimidos Assim penso mais à frente Vós fechar o controle da minha gente Pois penso livremente Vem uh que -huh. outside da box Só fica nela para sempre yeah. Sou por dentro, por dentro O um sentimento que mistura O ódio da minha vida Com o love desta cultura uh -huh. Vivo tanto na loucura Que quando morrer Só vais ver psiquiatras a chorar Perto da minha sepultura uh -huh. Insane, força super saiyan Just saiyan Mad Sensei, atensei, eu sou o Pain, mano, eu bem sei. Eu bem que sei. eles odeiam, quem não espera, me contrago outra visão. Que eles não seguem, mas cegam. Há palavras no uh -huh. meu sono. Queres ter a dimensão de um bono? Mas estás sempre a morrer e renascer como ao corvo. O fim de mentira, eu sei que não estou louco. Nah. Não há de sem o colono. Senhora, não, não. Não alémos em o colono. Talco, talco, talco, talco, talco, talco, talco eu, talco, não vivo, talco, talco, talco eu não vivo sem isto, não vive sem mim. como eu não vivo sem isto, isto não vive sem mim.